Ó oh, meu Deus! Até tu, Estadão até vocês revelando a verdade, a conexão entre Lula e o PCC. Só falta mostrar o que todo mundo sabe, que o PCC controla o STF. Mas vejam a notícia que hoje impacta o Brasil inteiro. E-mail Lula livre era vinculado a celular usado por criminosos do PCC que espreitavam Moro. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Não só o e-mail era vinculado, mas lá apareciam imagens do... da residência do Sérgio Moro, todo o esquema envolvido, e o próprio Lula já sabe que isso vai ser uh, determinante para sua queda. Ai, meu Deus, acho que eu vou lá pra China, tô com pneumonia leve, gente, tô com pneumonia leve, tá? Ai, eu não consigo mais falar, não, vou dar, não, não consigo dar entrevista, tô indo pra China, tô indo pra China, tchau, tchau. Que é isso, cara? Estamos diante do que todo mundo sempre soube, o Brasil é controlado pelo crime, não, não temos juízes, Desembargadores, deputados, senadores, preocupados com os pobrezinhos, com as tadinhas das girafinhas menstruadas da Amazônia. A única preocupação é que o crime mantenha controle da nossa nação. Eles fazem isso através do submundo. Primeiro começa lá. A gente finge que não existe, que armas não existem. Ai, meu Deus do céu, elas estão proibidas, menos para aqueles que moram né, nas áreas de periferia, controladas pelos crime, pelo, que são literalmente controladas pelo crime organizado. Aí o Flávio Dino vai lá tranquilo, dá um abraço em todo mundo, sem nem precisar de segurança. E a gente olha tudo isso e finge que não existe. Podem ter certeza que para o pro Estadão estar tá mostrando a verdade, é porque eles não têm outra opção. Acabou para eles. Não tem mais como esconder aquilo que está em todos os WhatsApps de todas as tias e tios do Zap Acabou para a esquerda. E agora a gente só está vendo a queda disso tudo. Como que isso pode ser possível? Ah, mas foi tão rápido. Por isso que o Lula sabe que não adianta mais ir com a narrativa de que estão protegendo o próprio Moro. Ele sabe que ele foi pego. É por isso que ele precisa... Quebrar a própria narrativa da esquerda. Vocês não acharam isso muito estranho? Eu, Gleice, Flávio Dino, Felipe Neto, todos os jornalistas podres. E mesmo assim, o Lula foi lá e foi contra a narrativa deles todos, porque ele sabe o quão sujo está nessa história. Como é que pode ter um e-mail Lula livre, vinculado? E a gente descobre outras coisas agora que um dos advogados de um desses criminosos é o mesmo advogado do Lulinha. Isso mesmo, do filho do Lula. Ele sabe que a casa caiu. É por isso que ele tá com a história de que eu tô com pneumonia, pneumonia leve. Oi, não dá para ir para a China. Eu tava indo para a China, mas eu não vou mais. Ele sabe que a coisa ficou preta para ele. E simplesmente não tem mais por onde escapar. De repente a máscara da democracia, da união, de não sei o que, de paz e amor Simplesmente derreteu na própria cara do Lula E nós estamos vendo um monstro por baixo dessa máscara Um monstro que nós da direita avisamos para toda a nação Só que nos tiraram ah, esses são fake news, até parece, Enzo, que o crime domina o STF Até parece que o crime domina senadores e deputados E tudo que a gente vê sobre a luz do dia Mas eles se aproveitam de nossa nobreza Somos um povo cristão, um povo do bem Que simplesmente um dia falou Ai, que maravilhoso seria um mundo sem armas, gente Uau, armas tem que deixar de existir, não é mesmo? e aí nós vemos armas em cada mão de cada criminoso em cada área dominada pelo narcotráfico no Brasil inteiro, ai mulheres não tem que vender o corpo nós vamos controlar o corpo de todas as mulheres e aí o que que acontece eles controlam todas as redes de prostituição do Brasil e fazem a mesma coisa com as drogas. Ai, drogas não existem, né Enzo? A gente proibiu elas, então ninguém vai vender, né? Ninguém vai comprar nem vender. E aí nós vemos drogas sendo vendidas em todas as esquinas, em escolas do nosso país. Né, onde viram pontos de tráfico, em escolas. Ai, Enzo, e também nós temos que controlar o dinheiro das pessoas, né? Porque os jogos de azar... Ai, a gente vai proibir, ninguém pode... Me... Não, não, não, não, não, não. Que a gente vê em cada esquina do Brasil caçar níqueis. E parece que ninguém, todo mundo finge que isso não existe. Não vamos ver mais um episódio de Big Brother Brasil e o próximo jogo da seleção brasileira. Esquece tudo. De repente tudo isso desaba na cara do brasileiro e fala o quê? O Lula tá falando de ferrar o Moro e o PCC tá querendo ferrar o Moro. E por que Dane-se o Moro. O Moro não é nem a ponta do iceberg. Não é nem o um pontinho na pontinha. Quantos juízes honestos já não foram assassinados? Quantos prefeitos honestos já não foram assassinados? E vereadores, e deputados, e senadores, e cai avião, e cai helicóptero, e ninguém acha isso é normal, e todo mundo acha isso normal. Cai um helicóptero, né, cai um avião do ministro do STF, no dia seguinte entra o Alexandre de Moraes no lugar. E esse Alexandre de Moraes começa a perseguir os únicos que têm coragem nesse Brasil, porque eu sinto ter uma enorme coragem de sequer falar, mencionar esse narcotráfico, esses criminosos, e aí nós somos fake news, mentirosos, sem nunca ser a pronta Apresentada uma única evidência de nossa mentira, e aí de repente na cara de todo mundo, na cara de todo mundo para todo mundo ver. E-mail, Lula livre, era vinculado a celular usada por criminosos do PCC que espreitava o Moro. Não era Bolsonaro, cadê as tias do Zap que foram todas presas? Não tem uma única menção do Alexandre de Moraes para incluir o Lula nesse inquérito das fake news? É verdade, ué. É a armação do Moro. É a verdade absoluta. Tudo que o Lula diz era... Disser é a verdade absoluta e não vai ter uma única investigação, um único dia né, dos ministros falando: não, a gente está 30, 30 horas, 24 horas, 48 horas para o Lula dizer, né, mostrar o porquê ele falou tudo isso. Cadê as evidências? Nada. É uma passação de pano sem fim, só que não é mais. É nós da direita falando. De repente isso se espalha para todos os meios. O cara tá falando de fisiculturismo, daqui a pouco ele tá falando do STF de corrupção para explicar a corrupção no fisiculturismo. O cara tá falando lá de futebol, daqui a pouco ele tá falando do STF para explicar a corrupção no futebol para as pessoas. E a gente começa a ver isso em todos os parâmetros de tudo que é estatal. O Brasil não funciona para nada, e a culpa é do capitalismo. Mas o capitalismo traz celular para todo mundo, traz televisão para as pessoas, e computador, né, e, e geladeira, e micro-ondas, e carro. E o que o Estado trouxe? Cadê a saúde? Cadê a educação? Cadê tudo aquilo que o Estado prometeu? E não existe em lugar nenhum. Porque o crime domina o Brasil. Porque toda vez que a gente coloca imposto na mão de político, ele vai ser mal usado. Não, você não tá vivendo num no, no, no filme de terror. Isso daqui é a vida real, é o Brasil socialista, é o Brasil cobrador de impostos e cada vez mais impostos como se fosse uma maravilha e essa mesma mídia aplaudindo tudo isso até que a máscara cai e nem mais a mídia podre consegue passar pano, nem eles mais conseguem entender porque às vezes talvez sejam só imbecis, como eu sempre disse aqui, tem tenho os verdadeiros vilões, os verdadeiros criminosos e tem os imbecis úteis, que a maioria são jornalistas. Que acham que estão lutando pelo bem Pela girafinha menstruada da Amazônia Até descobrirem que foram enganados E a narrativa deles é destruída não pelo Bolsonaro Não pela direita, mas pelo próprio Lula Que sabe que a coisa está fedendo Que sabe que a casa para ele vai cair todos os dias E a gente vai descobrir muito ainda mais Porque a PF só tá começando Só tá começando a pressionar esses bandidos Que vão ter que mostrar a verdade ah, então eles queriam um o Lula livre, hein? Oh, quem poderia imaginar um absurdo desse, cara? Nossa meu! Quem podia imaginar que o PCC era do Lula, cara? Nossa, nunca em mil anos eu imaginar uma coisa dessa. O Lula sabe que a casa dele caiu. E é por isso que ele tá em choque. Por isso que ele tá lá. Tô com uma pneumonia leve aqui, ó. Nem vou pra China, mas. Nossa, ia pra China, deixa quieto. E a Ibovespa caindo, dólar subindo, desemprego aumentando E tudo isso até quando que a gente vai aguentar? Será que já, já é chuchula em Brasília? Essa é a pergunta que eu faço E quero saber a opinião de vocês Muito obrigado pelo seu apoio Para participar da nossa oitava rifa. é muito fácil É só entrar no link que vai estar na descrição Ou no primeiro comentário E aí você, lá no site é só preencher seus dados Com seu celular, com seu e-mail e funciona através do Pix, certo? E é assim que vocês financiam a mídia nova. Essa mídia podre aí é toda financiada pelo Estado. Nós aqui somos financiados agora, inclusive, e exclusivamente por vocês. Então, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.